Nopa, então, esse vídeo que tá sendo gravado vai ser igual ao vídeo que eu gravei no dia 9 de maio do ano passado, onde eu contava sobre como meu canal começou e a evolução dele. Isso porque eu pretendo transformar isso em uma tradição aqui no canal. Eu sei sim que muita gente que é um conteúdo decente não quer saber sobre mim, mas eu sinto muito, porque também tem pelo menos uma pessoa no meu público que quer saber como começou. Então, sem mais enrolação, bora lá? quando estava na sala assistindo alguns vídeos de cachorro. E me apareceu o um vídeo de um meme chamado Gabe The Dog. E na verdade não era do meme, mas sim um cara desenhando ele. E eu achei interessante, tipo, quem é esse Gabe Tedog? Ele é super fofinho, pelo menos no desenho do cara. Aí eu liguei meu computador e passei a assistir ele, e me peguei viciada nos vídeos da Kiki cachorro. Acabou virando um sonho fazer aquilo de uma forma decente, só que eu tinha preguiça de aprender mesmo com o o dono do Gabe Tedog ensinando no canal dele como fazer os remixes. Então eu peguei o Cantacea Studio e tentei fazer por lá, mas como esperado, ficou horrível, porque eu tinha medo da marca da água, e pegava um programa de gravação de vídeo e capturava o preview do Cantacea Studio, mas mesmo assim, tinha tanta preguiça e achava que era tão difícil que meio que desisti de aprender pelo Vegas. Algumas vezes mudava a entonação por editores de celular, dentre outras coisas. Nesse meio tempo, eu fiquei migrando de editor em editor. Usava editores de celular como vídeo Show, Viva Video, dentre outros. Desses que tem marca da água, são horríveis e tal. E foi nesse meio tempo que eu conheci um duo composto por minha ex-amiga Julia e meu ex-amigo Vitor. E eles eram irmãos. Eu conheci eles jogando Bad Wars, até que um cara logo me chamou de Grazi. Porque pra quem não sabe, meu nome é Graziella. E nós passamos a conversar pelo site da Xbox Live. Mas tipo assim... O Vitor e a Julia usavam a mesma conta da Xbox Live pra conversar e jogar comigo. Até que certo dia, nós decidimos mandar nossos canais uns pros outros. E passamos a fazer meio que uma parceria. O Vitor gravava vídeos me citando. A Julia também gravava pro canal dela. E em troca eu citava os dois meus vídeos. Isso foi assim, um ciclo repetitivo até nossa amizade acabar por uma indireta que fiz no meu vídeo. Mas tipo assim... Eu passei a ficar na minha gravando Minecraft com o mesmo gravador de vídeos bosta de antes. Fazendo no meu canal uma grande mistura sem tópico. De dog remixes e jogos ao mesmo tempo. Aí eu me escolhava com The Sims 4, memes e tal. Só que eu tinha percebido que tava horrível. E o que eu fiz? Decidi aprender com Vegas Pro a fazer o um vídeo de cachorro. A partir do dono do game chamado Dice Family. Ou oh, não sei como pronuncia isso direito. Aí foi por lá que eu comecei a escola de vídeos e treinar no Vegas Pro. Até que certo dia, minha amiga Gabi me convenceu a jogar Roblox. E jogando Roblox, eu conheci um duo que era Composto por duas pessoas chamadas Vitor e Bia. Mas pra não confundirem um o Vitor do Minecraft com ele, eu vou chamar o Vitor da Bia de Vi. Eles se namoravam na época, e ficamos até que bem grudados. Eu gravava vídeos de Coco no meu canal na época também, até o Vi se revelar uma criança de 10 anos que achávamos que ele tinha 14. E a Bia se revelar um cara chamado Felipe com 16 anos. E sim, isso era real. A Bia era um trollagados dele. E lá era o começo de 2019. E bem em março de 2020 eu entrei em depressão assim que conheci uma garota chamada Giovanna. Que meus amigos mais próximos devem saber muito bem O que ela fez de tão ruim comigo Eu gravava vídeos de Roblox com ela E com alguns amigos que tínhamos em comum E um desses era meu amigo Guilherme Que me conheceu a partir de umas lives que eu fazia no meu canal Porque ele gravava vídeos e fazia lives todos os dias Ficou até rotina eu voltar da minha aula Abrir o Roblox e fazer live Ele me conheceu, trocamos Discord Mas antes conversávamos via chat da live mesmo E ele conheceu a Giovanni, o ex-melhor amigo dela Que virou o nosso melhor amigo Hugo Conversando pelo Discord, ele acabou sabendo do que acontecia comigo e a Giovanna. E algumas vezes ele chegava a me bloquear lá porque não aguentava mais me ver sofrer daquele jeito e nunca conseguia me ajudar. Mas em momento algum ele saiu do meu lado. Tava toda hora e minuto segundo lá comigo caso eu precisasse. O Hugo também tava nessa, mas nós ficamos meio distantes depois que eu conheci uma pessoa que praticamente mudou minha vida. Eu tava no servidor do Goart porque queria ouvir pessoas que supostamente tinham voz relaxante. E na época eu gostava até que bastante dos vídeos dele. Eu lá perguntei se alguém queria ser meu amigo e apareceu um cara chamado Dan, que me convidou pra ver o canal e o servidor dele. Eu adorei, de verdade adorei. Ele era do tão comentado estilo de opinião que eu não fazia ideia do que era. E, entrando no servidor dele, conheci outra pessoa. Eu tinha eu tinha medo dela por ser uma de mim antes, mas quando ela passou a ver minhas lives do site Coxinho e de certo dia que uma live inteira minha, me deu conselhos pra melhorar o microfone, dentre outras coisas. Eu decidi desabafar pra ele porque era basicamente tivesse véspera do meu aniversário eu tava muito triste por causa da Giovanna. Ele me acolheu, me deixou desabafar e nós trocamos bastante papo, o que me fez sentir muito melhor e me ajudou a criar coragem pra enfrentar a Giovanna e dizer adeus pra ela, coisa que me tirou um preço gigantesco da cabeça em fevereiro de 2021. Eu tava vivendo muito bem depois disso. De isso, de uma forma que você que tá assistindo não imagina. A partir daquela pessoa que eu nem digo o nome dela porque me dói demais falar disso, eu conheci outra, chamada Thiago. Ele é atualmente meu círculo do Relâmpago, e é o antigo círculo da Folha, que me ensinou a programar em JavaScript, quando vi umas tentativas falhas de criar um bot no Discord. E junto com aquela pessoa, ele me dava apoio quando eu precisava. Foi a parte dele que me descobri apaixonada por música eletrônica além do rock que a Giovana despertou. E sempre que eu tava triste, ele me chamava pra ouvir música com ele. E era muito bom. De alguma forma ele conseguia fazer eu me sentir melhor. No servidor do Dan também eu conheci várias pessoas, como o Alface Azul Yusaka e o zakai barrachido que é um nome super importante aqui porque ele literalmente deu origem a uma era no meu canal a era dos Discord sings eu vi um vídeo dele que era isso e foi a partir daí que eu criei toda a inspiração pro meu canal. E desde então, toda tarde depois da aula eu ia no servidor do Dan escolhia uma música junto com o pessoal e chamava muita gente pra fazer Discord Singles foi a partir disso também que eu conheci um dos meus administradores no Discord que é o Neonico ou melhor Shadow. Que também fez o papel de dublador de autodoroquidotropia aqui no canal. Na teoria flip especial de mil inscritos. Só que depois disso, eu comecei a ter um sonho e tinha medo de realizá-lo. Eu queria criar um canal de opinião assim como o Dan e o Digo. Que eram os únicos que eu conhecia na época. O Digo por causa de um vídeo do Dan. Então, no especial de 700 inscritos, eu gravei um vídeo de agradecimento em um formato mais desses. Uma edição inspirada no Dan e um pinguinho no Digo. E por incrível que pareça, eu gostei. Mesmo com um microfone horrível de tanto ruído que tinha. Tinha uma gameplay de cavalo travada e muita contradição em um roteiro. Aí eu fui conhecendo mais canais a partir do Dan. Porque tinha um dia que eu tava jogando joguinhos de cavalo, assistindo alguns vídeos e conheci o Toshi, do canal Utopia, que deve ter odiado chamando ele assim. Por isso, pelo amor de Deus, me desculpa, Toshi. Mas aí, eu conheci gente como Tio Gim, e a partir do Tio Gim, mais gente. Então, eu tava basicamente moldando uma opinião sobre canais de opinião e virando um deles. Depois, eu conheci o Otiro San, e a partir de um vídeo que gravei sobre ele, fiz mais umas toneladas de amizades com meus amigos Pac e Friagem. Que com eles, nos tornamos um trio de gravação. Onde uma pessoa chamava a outra que ia fazer collab, e não era nada em comum nós três gravarmos juntos para nossos canais. A partir do Tio Gim, eu conheci o Oda, e na época adorava Realmente o canal dele por ser de programação, mas esperava muito que ele gravasse algo sobre JavaScript. E até hoje não sei se ele gravou sobre, mas ok. Eu entrei no servidor dele e passei a fazer algo que eu fazia no servidor do Tosh antes. Eu ficava hospedada em uma cal, basicamente passava dias sozinha e lutada em uma cal. E no servidor do Oda eu escolhi a cal salão. Depois de pouco tempo fui reconhecida pelo próprio, que também me conhecia por causa de um vídeo que eu gravei pra ele e a página Tosh Deformados do Twitter. A partir daí, ele me encheu de cargos no servidor, passou a me amar bastante e até até me chamou pra gravar com ele outro dia. Aquele vídeo do jogo no Discord, sabe? Que deixou meu Discord travado por mais de duas horas. Também rolou chuva de reconhecimento a partir do Oda, por causa do servidor de paneguinha dele, que me fez conhecer muita gente assim como muita gente me conheceu também. Ele chegou até me chamar de famosinha na época. Eu passei a evoluir mais na edição. e a usar um pouquinho de After Effects junto com o Vegas, mas o meu computador não tinha placa de vídeo. Então era difícil, eu parei de usar esse método. Depois que dei a exposição do tópico, acabei me inspirando em bastante gente que conhecia a partir disso e olhei em minha edição. Também passei a fazer vídeos motivacionais, reflexivos, porque me sentia que tudo aquilo estava muito complicado para todos. Sendo meu primeiro vídeo nessa vibe o tão famoso vídeo inabalável, inspirado em uma música do VMZ. Até que recentemente queria coragem e passei a mesclar um pouquinho de programação com o Discord, matando o Discord sings, vídeos de games, dog remixes e opinião. Então foi isso, Eu espero que você tenha gostado da minha história. Abraços!